Ok hey, galera, vem comigo, vem contigo, Lu CHEGANDO, WHAT THE HAND? É, hoje eu estou aqui para mostrar uma coisa muito legal que eu estou fazendo na Era do Futuro, na verdade algumas coisas, né? Uh, beleza, vamos começar aqui, eu vou fazer um tutorial de todas as coisas que eu vou mostrar aqui, né? Bom, começando aqui, nós temos um gerador de energia infinito, que não é tão eficaz como alguns outros, mas ele não é tão difícil de fazer, ok? Uh, é, segundo a segunda coisa que eu fiz foi um gerador de gelo infinito movido a um motor a vapor que está, tem embaixo um bloco de redstone. É, aqui temos uma ponte um de água infinita ligado a. Depois eu falo. Aqui nós temos uma query que está sendo movida a energia do Industrial Craft. Por mais que ela seja do Buildcraft é, Usamos é, Usando o mod do Power Converter é, Vou mostrar aqui a primeira coisa é, Você vai precisar de Algumas coisas para fazer hum, Duas batbox é, Vai precisar Do cabo de vidro Para transmitir energia ah isso aqui já tá no porque eu não sei como você vai usar. É, dois recyclers isso aqui já é do, do Thermal Expansion. Vai precisar de ignus extruder. Dois no caso. Dois Generators. Vamos ver o que mais Dois E o detector cable Duas gates Desta normal aqui que é mais fácil de fazer Vai precisar de um motor De redstone é, de preferência O que mais? Vamos ver ah sim, você vai precisar de um balde de lava E água E vai precisar de uma coisa que tem aqui dentro Do Recycler overclocker Upgrade O Recycler Upgrade vai precisar de 6 E ENERGY STORAGE UPGRADE Vou falar só dois, mas tá bom Então tá, vamos fazer aqui Como que você vai fazer? Você vai pôr dois recyclers E em cima deles você vai pôr os ígnos Extruder eles vão estar tá marcados no pedregulho. Então o que, que você vai fazer? Vai encher eles com o balde de água e com o balde de lava. Ok. Uh, aqui embaixo você vai botar. Opa, esqueci de uma coisa. O tubo de transporte de madeira. vai botar 2Ds No caso você vai precisar de uma lente pra fazer isso Ou se você tiver em português, uma chave inglesa Pra você poder... bicho feio Cara, eu não tô entendendo o que você sabe não tá funcionando agora Não é pra virar você, é pra virar ele Maravilha Por que que você não está funcionando? Tá bom. Aí você vai colocar um tubo de madeira aqui. Ah tá, é precisa estar conectado. Uh, clica aqui para colocar. E aperta com o botão direito do seu mouse para poder virar. Aí você vai pegar essas gates e vai colocar aqui. Você vai selecionar com a mão. Um vai selecionar a gate e vai botar aqui o sinal. Opa, passei. Vai botar aqui o sinal Engine Blue. Ui, que ótimo. Vocês já vão entender. Eu vou colocar aqui o Engine Blue. Um sinal de Redstone ligado. Aí ele vai começar a funcionar. Né? Aqui você vai fazer a mesma coisa. Sinal de Redstone ligado aqui em cima você vai botar dois Generators Ligado claro. uh, E aqui você vai fazer o seguinte Você vai pegar esse U Detector Vai colocar aqui Aqui também Vai fazer da seguinte forma Vai pegar esse Glass eu o Que eu, eu esqueci de colocar Rapidão. Ok, é, eu vou um lugar errado colocar aqui do lado do tubo e vai ligar aqui no recycler aqui e vai passar pro um outro aí o que que vai acontecer gente esse recycler era para ele estar com energia e eu suporto que ele não está Aí, lembrei esse recycler, ele vai fazer uma scrap Peraí, deixa eu botar aqui 1, 2, 3 Ele vai fazer uma scrap Essa scrap Vai passar pelo tubo que está aqui Vai vir para esse generator É por isso que não está funcionando Porque eu preciso dessa scrap Opa, vou fazer aqui que vai você vai pegar, sei lá, pega 10 dessas scraps e coloca duas em cada um Aí agora ele vai começar a funcionar normalmente pronto. Você pode botar uma back box do lado, por exemplo, e ela vai começar a carregar normalmente. Vamos ver se está funcionando agora. Sim, dá para ver os subir subindo vindo para os Generators que estão fabricando energia ok? então esse foi o primeiro uh, acho que o vídeo já ficou bastante comprido 8 minutos é, o vídeo já ficou bastante comprido, então no próximo tutorial vai ser a máquina de fazer gelo muito obrigado por ver esse vídeo, se você gostou, deu o seu gostei se você gostou muito, dê seu favorito e não se esqueça de se inscrever no canal muito obrigado por ver qualquer dúvida só escrevendo é, Inscrever nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? É, fui!